E aí pessoal, aqui é a Paloma eu estou jogando nas ranqueadas. Eu vou ter a jogar nas ranqueadas para poder subir a minha liga. E aqui agora tá. Eu tô enfrentando esse Abigail, E é a jogada de... dos brutamontes. Dando meu pilão. Esse Abigail aí tá.. Complicado, vamos. Poncho e pauveta. Olha o meu mapa aí. Balpão de urso. Eita. De novo, isso. Quer ver que vai dar de novo? A cambalhota. Descobriu o Brasil. Descobri o Brasil. Eu, tá nítido, toda hora ele fica pulando oh, Tá indo sozinho <risos> Eu tô olhando aqui Parece que esse, que esse Que essa pessoa Eu já joguei, já enfrentei É uma pessoa que toda vez que eu jogo Quando perde, desiste Não dá o remete então, O importante é jogar e vencer Querendo não me agarrar também. Eita! Pronto, já deu. Meu, aí você errou, né? Gente, eu preciso ir. Calma aí. Ah! Eu, eu ia dar o meu golpe, não deu tempo. <risos> Agora é o final. Eu vou pra cima. Poxa vida, me enganou. Vai. Eu vou bem na sua cara. Vai, ZMF! Fica no seu lugar. Segura! O ESPECIAL DA fúria. Só mais um pouquinho! MORRE! <risos> e é isso aí pessoal! Eu já estou me despedindo porque eu sei que esse personagem não vai dar remete. É, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe nos comentários! Que eu vou sempre responder assim que possível todos! E eu agradeço! Até mais! Tchau! Gas tanks at full! Time to kick it into top gear! Vroom! Vroom! Ah, ba -ba -ba -ba -ba -ba -ba. throttle!